Olá, eu vos vou -vos ensinar um truque mesmo muito simples, mas fica mesmo bem. Vocês de certeza que já viram no e e no Tumblr fotos assim com este efeito sobre a cara, sobre os retratos. E acho que fica mesmo muito bem e acreditem que é mesmo muito simples. Por isso eu hoje vou vos ensinar a primeira coisa que vocês precisam é de uma fonte de luz, como vocês estão a ver, eu estou super iluminada e esta fonte de luz é o sol e o sol é fantástico, é mesmo muito forte são 3 da tarde, ou seja, ainda há alguma luz solar mas como eu reduzi o ISO para 100 todo o fundo que está atrás de mim fica escuro e a única fonte de luz é o sol e fica mesmo interessante, se vocês não gostarem de fontes coloridos atrás de vocês por isso ficam só vocês ou a pessoa que vocês estão a retratar iluminados e tudo o resto fica escuro. E a segunda coisa que precisam para criar este efeito é renda. Vocês podem pegar em pedaços de renda que vocês tenham em casa e colocam sobre uma janela e assim a luz solar passa entre todos os buraquinhos da renda e fica na vossa cara e dá um efeito mesmo muito giro. Se vocês tiverem cortinas já com essas rendas... Ótimo, não precisam de fazer nada, só precisam de esperar que o sol esteja na posição certa e forte. E fica este efeito mesmo muito giro que vocês estão a ver agora. Espero que vocês tenham gostado deste, deste vídeo e se vocês quiserem ideias assim simples, mas mesmo muito giras, digam-me nos comentários e vemos nos no próximo vídeo.